Antibacteriana, anticoagulante se atribui a ele também propriedades afrodisíacas. Sua ação anticoagulante melhora a circulação sanguínea o que pode se refletir na ereção. Devido ao alho ser um anticoagulante, o mesmo, produz uma melhoria na circulação sanguínea e, quando ocorre uma melhora da circulação significa, ocorrem grandes chances das ereções serem potencializadas. Mais de 40 mil homens buscam ajuda por mês aqui no YouTube. Para encontrar uma cura, e esse tratamento que vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem transformado a vida de muitos homens, fazendo com que suas noites sejam mais prazerosas, com ejaculação mais prolongada. Clique nesse link aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.